Na hora que vai chegando a reta final, a pessoa começa a materializar tudo que ela tem. Então, assim, prestação de contas, ela começa muito antes dela começar, porque as providências para o registro de candidatura implicam na prestação de contas. Vocês viram agora isso? as matérias, as disponibilidades financeiras que não foram declaradas, já vão ser intimados. Quem aplicou o recurso próprio, que não tinha informado, é o lote 1 um de diligências, né? Vamos chamar assim. Cadê aquela essa essa essa disponibilidade financeira que você não informou lá? Veículos que estão lançados no Candex, de propriedade do candidato e daí não tem nenhum na campanha, nenhum veículo lá na campanha, na prestação de contas? O imposto de renda a pessoa só pegou o imposto de renda de 2019 e colocou no registro de candidatura? Não atualizou com os bens que deixaram de ser patrimônio? Ou dos patrimônios que passaram a fazer parte daquele candidato? Não atualizou? Vai ter questionamentos. Então ela começa antes, ela começa em 15 de maio, na hora que autoriza a vaquinha. Por quê? Um monte de gente que não se capacitou fez contrato com a vaquinha no CPF da esposa porque tinha problema de computador, porque meu filho que manja de computador. Ele fez no nome dele mesmo a vaquinha para minha campanha. Não vai poder ter esse dinheiro na campanha. Então a prestação é de contas começa antes de 15 de maio e ela se estende... Não até a data da entrega. A data da entrega, a gente está chegando ali no meio do trabalho. Porque as diligências que virão depois, extremamente exaustivas, na hora que você já não está mais em você, né? Que o seu corpo já fez o upload da alma. Então, você está ali esperando, cadê? agora chega aquela diligência que você não entende, aí você tenta perguntar para o analista, o analista não quer te responder, aquela comunicação truncada. Depois, temos um outro agravante, a data do 30A é até 1 de março? Até 1 de março? Os e advogados vai ser no escritório. Eu quero que você fale sobre isso agora, eu quero que você fale sobre esse 30A em 1 de março. Pois é, o que eu tenho dito ao pessoal, é disse, olha, esqueçam o carnaval, porque com a possibilidade de fazer é, as ações do 30A, né, que é a de captação em gasto de recursos, até dia 1 de março, vai estar todo mundo, e depois do julgamento das contas, vai estar todo mundo, janeiro e fevereiro, de olho ainda nisso. Né? Então, vai ter um nível de demanda muito grande. Então, já programem, de que carnaval vai ser dentro do escritório... Vai ser o, vai da ser da... o bloco da diligência. E, é. Rita, e tem outra coisa que o TSE decidiu, e o pessoal ainda não está antenado, que é o seguinte, é, a jurisprudência do TSE mudou sobre a questão da anulação dos votos da eleição proporcional. Né? Então, o que, que acontece, pessoal? Antes... É, se, a, se o candidato a vereador ou deputado fosse cassado depois, é, depois da eleição, né, ele, os votos dele continuavam dentro do partido ou da coligação. Só que agora, o TSE, recentemente, é coisa agora de outubro, setembro, ele decidiu que a partir das eleições de 2020, se o vereador tiver o mandato cassado, os votos dele são anulados. Então, vai ter muito problema de retotalização de votos e vai ter muita demanda de um vereador de um partido contra outro vereador de outro partido, que agora vai ter legitimidade para isso. Então, vai ter os vereadores adversários, que antes não se fiscalizavam, porque não adiantava de nada eu vou fiscalizar o, o, o vereador adversário, se os votos vão ficar no partido mesmo, para mim não tem interesse, só que agora os votos vão ser retotalizados, então vai ter muita disputa em torno da eleição de vereador e vai ter muita, muita demanda para advogado e contador aí a, ao longo de 2021, então fiquem de olho nisso, eu tenho falado, inclusive, Caio, falei para você, né, que todo escritório de porte de advocacia eleitoral deve ter parceria com excelentes contadores, porque vocês vão precisar nessas tratativas todas aí dessas novidades, né? E, e Caio, é, a cada dia que passa, né, o que a gente tem visto realmente é a jurisprudência apertando, né?